E aí, meu povo, tudo bom? Saudade de vocês, hein? Meu Deus do céu, essa quarentena que não acaba, essa quarentena! Bom, tô aqui na Ilha Bela, tô aqui fazendo a, a minha quarentena aqui, curtindo o meu lugar. Faz, fazia tempo que eu não vinha pra cá, eu vim aqui cuidar da casa, vim fazer meus afazeres, vim me cuidar também, que aqui queira um andar mais tranquilo. Estou no meu quintal, ó, não saio pra rua pra nada, só pra mercado, farmácia, essas coisas. Mas tô aqui esperando tudo isso passar pra gente voltar a fazer samba pra vocês, certo? Vai ser um prazer, tô com uma saudade, mas maravilha. É, enquanto isso, eu tô mexendo aqui no meu canal do YouTube, tô deixando tudo pronto, tô deixando tudo bonitinho, porque a gente precisava já fazer isso. Eu acho que essa quarentena, o lado bom dessa quarentena foi fazer as coisas que eu precisava fazer e sempre deixava pra depois, porque tinha que tocar, tinha que correr atrás do meu trabalho, enfim. Então, agora estou botando a casa em ordem aproveitando esse tempo aí para tirar tirando algum proveito desse tempo parado né sem tocar para poder colocar a casa em ordem então eu tô botando aqui ó essa página para funcionar enquanto a gente não volta a tocar e a coisa ainda tá rolando eu vou colocando uns vídeos para vocês do que eu tenho aqui guardado para mim que eu gravava por aí das lives de tudo tá bom eu tô voltando logo, logo pra São Paulo e assim que eu voltar eu vou estar tá fazendo umas lives também inéditas, ok? Fiquem de olho. Enquanto isso, se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui, porque se você não curtir, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo. É, e se você curtir, ele vai entender que você gostou e sempre que tiver vídeo novo ele vai te mostrar, vai falar, ó, oh, tem vídeo novo do Corona aqui, ó, do Coronado, do Jonas, tá bom? Quem me conhece, cadê? Tô, tô cheio de nome também, vou te contar. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Compartilhem também. Pega esse link. Manda para os seus amigos lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no History, no TikTok, essas coisas todas. Tá bom? Pegue isso aqui, pega esse link aqui. ó. Manda para os amigos. Curte. Comenta também, que eu vou adorar responder vocês. Eu adoro bater um papo com vocês, tá bom? O comentário também ajuda a mostrar para outras pessoas. Certo? Curtam o vídeo. Hoje o vídeo é do uma, da primeira live que eu fiz aí no comecinho da quarentena. Aposto que vocês vão gostar. Um clássico do Reinaldo e uma música do Revelação que todo mundo sabe cantar. Fica de olho. Inclusive o Paulinho Cavalcante que tá cantando, hein? meu parceiro. Né? Grande cantor. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau! O que aconteceu com aquele sentimento? Uh, Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história uh, Porque ainda é tempo pra recomeçar Recomeçar Eu só sei Que te amo Ajuda a gente Compartilha pros amigos, pra família, pros inimigos Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Divulga pros inimigos que a gente judia deles Fazendo barulho na estrada É amor e não conta de fadas Eu nasci pra te amar Corona do bem Ei, eu não quero esse jogo, jogo louco Sem você, sem você. Senta, aqui Senta aqui pra gente conversar. conversar Senta aqui ei, ei. Duas vidas, uma só estrada É amor, é, amor e não conta me de fada Eu nasci pra te amar Iláia Vamos da mão vamos da mão aí em casa Vamos! Elaia. Elaia. Canta comigo! Elaia. levar mais alguma? Fica ah, à vontade, meu irmão. Vai, né, Paulinho. Deixa acontecer naturalmente. Isso aí, mano. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternê. Deixa acontecer. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontra a gente. Nosso caso vai eternizar. Ei, você já disse que me quer. a toda a vida e a eternidade. Quando está distante de mim, diga lugar de saudade. E arrasando o seu viver, sou eu. Tá tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor deixar deixar acontecer naturalmente eu não quero ver você chorar você chorar Deixa, meu amor oh. Mm-mm. -hmm. Mm -hmm.